Esse verão, até agora, os nossos modelos computacionais estão indicando que será um verão ameno, um verão de temperaturas médias que poderão estar abaixo da média, abaixo da normal, tanto em janeiro quanto em fevereiro e em março, porque será um verão regido pelo Laninha, que é aquele fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que acontece lá do outro lado da América, mas que tem reflexo, em todo o nosso continente aqui, inclusive no Brasil. Então é um verão de temperaturas mais amenas. Agora é claro, vai fazer calor, tá? E calor vai fazer. Nós estamos falando de temperatura média. Vai, pode ter pico de 40 graus, né? mas é aquela coisa, né? A criança na escola. Criança na escola, nos primeiros bimestres, tem nota baixa. Depois, no último bimestre, tem nota boa, tem um 10, aí consegue passar, consegue entrar dentro da média ou ficar abaixo da média. Então, a gente trabalha com médias. Quanto às chuvas, como é o Laninha, não deve ter muita chuva, daquelas famosas chuvas de verão, assim, torrenciais. Mas estarão dentro da média e poderemos ter alguns picos, sim, que poderão ocorrer alagamentos. Tá? Mas na média, a chuva deve ficar dentro dessa média. Agora, para o resto do estado de São Paulo, as chuvas deverão ficar abaixo da média praticamente em todo o verão, todo o verão por causa do laninha. Estamos vivendo uma época de mudança do clima. É isso aí, minha gente.